Muito boa tarde a vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix. Hoje, 19 de maio, nós temos é uma data importante para o registro para os nossos seguidores. Eu até vou abrir um espaço e vou mostrar para vocês o porquê que nós estamos aqui no Centro de Convivência na Vista Alegre. 19 de maio, dia mundial da doação de leite humano, gotas de amor. E para nós contarmos melhor para vocês que nos acompanham, nós estamos com a Marileia Sescato, da maternidade Catarina Cruz, que conta para nós essa importância desse dia e por que essa data comemorativa. Uma boa tarde. Boa tarde. É, o dia 19 de.. De maio, Ele é comemorado o dia mundial da doação de leite e para nós é um, é um calendário importante porque através dessa doação espontânea do leite materno doado pelas mães, nós conseguimos é, alimentar os bebês internados na UTI, na maternidade, os que precisam e assim a gente contempla a produtividade né, e o desenvolvimento, o andar do banco de leite que esse ano completou 35 anos. Uma data comemorativa, mas é o dia a dia que tem sempre essa essa doação, enfim, essa sequência. É, a doação de leite não para, né? A campanha é todo dia, é diariamente com as pacientes nossas da maternidade, através do banco de leite, né? que os funcionários acabam fazendo essa captação de doadoras. E com isso, a gente está movimentando diariamente essa doação de leite materno pelas mães. Essa reunião que acontece hoje aqui, essa palestra, é aqui no Centro de Convivência, na Vista Alegre claro, qual é a expectativa e o que que essas pessoas que estão aqui, principalmente mães, claro, com toda a certeza vão ter de conhecimento. É, todas as palestras hoje são voltadas aí para o aprendizado e para o treinamento né, durante a gestação, incentivando o aleitamento materno, que é um que é uma prioridade para os nossos bebês nascidos na maternidade. E com isso a gente leva essa, essa informação também para a comunidade, né? Porque hoje são participantes as nossas gestantes, né? Primeiro, segundo, terceiro trimestre são as pacientes puérperas que a gente, também a gente convidou que têm um bebezinhos novos e que podem fazer essa doação de leite. Além de amamentar o seu bebê, a doação de leite é voluntária, ela doa o excedente de leite além do seu bebê, ela pode alimentar outros bebês que estão na maternidade. Muito obrigado, conversamos com a Marilé Siscato. Ela é enfermeira do Banco de Leite aqui da dona Catarina Cruz, entre outras atividades. E nós aproveitamos para conversar também com o auxiliar de enfermagem, Ana Paula, que conta para nós também um pouco mais sobre este dia. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Então, para nós, a equipe do Banco de Leite, aqui da maternidade, é uma data muito importante. Estamos muito felizes de poder estar realizando hoje esse encontro, esse momento especial para mães, para gestantes, trazendo né, informações que são importantes para elas, e principalmente ressaltando a importância do Banco de Leite, né, da doação do leite humano. Porque esse leite humano, ele ajuda a salvar vidas. Ele ajuda muito aos bebês, principalmente bebês prematuros, que são internados em nossa UTI, e graças a Deus, ao trabalho né, de toda a equipe, de toda a maternidade, nós conseguimos manter um bom estoque de leite humano. Coisas que hoje em dia, no nosso estado, né, em outros estados vizinhos, que a gente sabe, é, em, se encontram em falta né, de estoque de leite humano. E muitas vezes, vindo a usar fórmulas infantis, que infelizmente não é o ideal e o adequado para os bebês. Então, hoje, essa data para nós é muito importante. O Banco de Leite né, agradece né, a participação de todos e... A, a presença e a ajuda, né, que a gente teve de vários colaboradores. Então é isso. Esse é o nosso dia hoje especial para mães e gestantes. E os agradecimentos, Ana Paula, é todo dia. Ah, com certeza. Todo dia nós temos que agradecer, né, a mães que fazem doação de leite, aquelas que têm né, um excesso de leite, elas não só alimentam os seus bebês, mas ajudam outros bebês também. Então, é uma, realmente uma doação, é um amor né, que está envolvido nisso tudo. Então, essas mães que são nossas doadoras, que vão estar ouvindo esse, esse recado, o nosso muito obrigada, que continuem sempre contando com o nosso apoio, com a nossa ajuda sempre que precisarem. Muito obrigado, auxiliar de enfermagem, Ana Paula, por ilustrar um pouco mais esse dia. E agora nós conversamos com a diretora da maternidade dona Catarina Cruz, Cíntia Guiar, que fala para nós aí dessa importância e, claro, com certeza, agradecimentos também. Uma boa tarde. Boa tarde. Então, estamos aqui hoje nessa data especial, né, comemorando o Dia Mundial da, da Doação do Leite Materno né, Humano. E eu só tenho a agradecer, porque o Banco de Leite da maternidade Dona Catalina Cus, a equipe que trabalha ali é muito é, dedicada, comprometida com, e empenhada nesse trabalho. Tanto que nós temos estoque né, devido à insistência, à dedicação dessa equipe. Então, eu quero aqui, aqui agradecer a todos. Muito obrigado, diretora Cíntia Aguiar, da maternidade de Dona Catarina Cruz. Esse dia importante, dia 19, você que de repente não tinha esse conhecimento, marca aí no seu calendário essa data diferenciada que, através da maternidade de Dona Catarina Cruz, traz então esse conhecimento da doação do leite materno.